1, um, 2 e... Olha o macaquinho aqui, estava com falta de era. Vamos lá. Vamos desenhar aqui então a questão da concordância e vamos trabalhar também a questão da divisão desse quadrado. Né? Então vamos colocar aqui concordância. Concordância. Muito bem. O que é a concordância? É o encontro de duas linhas sem choque. Né? Então, elas são o encontro preciso entre duas linhas. Para isso, nós falamos do quadrado. Né? Então, vou traçar aqui. Ó, uma linha qualquer e um ponto identificado. Quero desenhar um quadrado utilizando apenas o compasso. Não é isso? Então, está aqui meu ponto identificado. Vou fazer uma abertura. Eu preciso o quê? Preciso de uma perpendicular aqui, não preciso? Então é isso que nós vamos fazer. Ó. Vou marcar aqui que vai ser a minha. O é, primeiro ponto da minha perpendicular. Aí eu posso aplicar o caso 1 ou o caso 2. Certo? Se você achar mais fácil. No caso, como está na extremidade, vou aplicar o caso 2 aqui. Ó. Então, uma abertura qualquer. Faço um arco. Nesse ponto aqui, vou traçar o ponto B. Depois mudo a ponta seca. Acho o ponto C. Entre esses dois pontos encontrados, abertura maior que a metade. Traço em cima. e traço novamente do lado de cá, achando o ponto que está alinhado ao ponto marcado e vou traçar, ó. Então eu achei a perpendicular. A perpendicular é a relação de 90 graus entre duas linhas. Olha. Ó. Agora eu quero traçar o quadrado. Então essas duas linhas estão em relação ao perpendicular. Vou fazer uma abertura qualquer, ó. Vai ser o meu quadrado. Então, ponta seca no encontro das perpendiculares, porque eu já tenho um canto. E vou marcar aqui um lado, ó, um tamanho qualquer de lado. Ó. Então, esse aqui vai ser um lado. E lá na, na vertical, eu marco outro lado. O que, que eu estou dizendo aqui? Ó? Que esse lado que eu marquei com o compasso é igual a esse. Certo? Então, ó, esse aqui vai ser o lado 1 do meu quadrado, esse aqui o lado 2, com essa distância. Certo? Se eu pegar a mesma distância aqui, agora a ponta seca estava nesse canto. Vou colocar a ponta seca neste canto aqui, né? E vou traçar o arco, transferindo, ou melhor dizendo, transportando a medida. Ó. Percebe que é a mesma medida? Então, vou criar aqui, ó, ó, um arco. Depois, ponta seca agora nesse lado, nesse ponto encontrado aqui, ó. ó. E vou traçar. Percebe que o ponto que eu encontrei aqui, ó, depois de traçar, ó, vou reforçar para você ver melhor no vídeo, ele é exatamente, está exatamente a mesma distância que aqui, ó, ó, essa distância é igual a essa, e essa distância é igual a essa, então eu tenho aqui os lados do meu quadrado, basta você traçar agora, ó, posiciona o instrumento, encosta, em cima do ponto, ó, lembra que como você está trabalhando com linhas auxiliares, sempre é bom passar um pouco a linha para que você possa ter a perfeita identificação do ponto, ó. Então, está aí a construção do meu quadrado. Muito bem. Agora, para que a gente possa entender essa questão de concordância, quer dizer que então, esse ponto aqui ó, está à mesma distância desse. E esse que foi encontrado está à mesma distância tanto aqui quanto aqui. Então, ele é um ponto central. De forma que, se eu posicionar a ponta seca nesse ponto... Posicionando a ponta C E eu traçar o arco ó. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter o encontro perfeito Entre a linha vertical e a linha horizontal Percebe que é uma relação de equidistância Que me permite fazer essa concordância. Então está aí um dos segredos. Ó, vou marcar aqui, para que você perceba, a, a diagonal desse quadrado, então aí a gente possa entender uma outra relação. É o quê? Todo ponto... Ó, todo ponto na diagonal, ele vai formar um novo quadrado. Concorda? Então, por exemplo, se eu pegar o compasso, né? vier aqui, ó, marcar aqui, marcar um ponto qualquer aqui. Já vou usar esse ponto 1, é, 1. Um, então. Traçar aqui, ó, ponto 1 um. e ponto lá. Ó. Esse ponto que passa pela diagonal aqui, ó. esse ponto, ele vai estar o quê? Equidistante, ó. percebe? Ó? Ó, aqui e lá. Ó. É um novo ponto na diagonal. Então eu tenho aqui um novo quadrado. Ó. Então é essa relação de equidistância que vai me proporcionar a concordância. Ó. Então esse ponto aqui, ó, que eu encontrei, ele está na diagonal do quadrado ó, e ele está distante, a mesma distância desse ponto, ó, desse ponto do que desse. Então, ele também vai proporcionar o um encontro perfeito entre as duas linhas, então, só que numa outra medida, ó, tanto esse quanto esse, porque estão numa relação né, de equidistância. Então, esse exercício da concordância é você Encontrar a relação de equidistância, posicionar no centro né, e concordar uma linha com a outra. De forma que o encontro seja perfeito. Né. Aqui, no segundo caso, eu apenas achei a mesma distância com o mesmo processo e demonstrei que eu posso ter N concordâncias né, a partir do momento que eu acho as... Mesmas distâncias. Né? Um outro exemplo, que nós podemos falar sobre concordância é, agora eu vou fazer assim na, na linha vertical, olha só, uma linha qualquer, um ponto identificado. Então vamos entender. Ó, eu tenho o um compasso, posicionei o um compasso nessa linha, marquei um ponto, ó, esse ponto. Certo? Certo? Então aqui é o meu centro, se eu posicionar e traçar isso, ó, eu vou encontrar dois pontos e determinando que esse é o ponto central, concorda? Se eu traço, ó, eu vou criar o arco. Usando a mesma distância, eu vou mudar a ponta seca para cá, ó, ponta seca. Esse passo aqui ser o quê, ó Desculpa. O centro da circunferência. Porque é a mesma distância. Ó. E eu posso concordar, ou seja, ó, a partir da mesma distância, o meu arco. Ó. Então, preste atenção que basta traçar aqui. porque tem o mesmo encontro. Então, essa concordância entre os dois pontos, bastando ó, a mesma distância. Tudo bem? Entenderam a questão da concordância? Ótimo. Agora nós vamos tentar juntar esse conceito da perpendicular, o conceito da concordância, nesse terceiro exercício, que vai ser a divisão da circunferência em, o, em oito partes, ou seja, a elaboração de um octógono. Ok? Vamos lá, até a próxima aula, vai ficar bem interessante. Até mais!